Por favor, não sejam estas pessoas que fazem isto aqui ao lixo. Por favor não seja uma destas pessoas. Por favor, sejam. Olá a todos. Eu queria aproveitar aqui um bocadinho desta luz, mas está a ver que está difícil porque o sol já está a pôr. Eu vou despejar o lixo, reciclar o plástico e lembrei-me bem vou gravar alguma coisa. Canal parado e tal. E tenho que gravar, Eu tenho que começar a trabalhar. Porque assim nunca vamos crescer malta. Temos que tentar mãos a obra e fazer alguma coisa pela vida, senão assim as coisas não acontecem. É. Perdi a luz do dia porque hoje teve um dia fantástico. Eu não gravei nada. Então estou a gravar agora isto. Portanto a qualidade não vai ser a melhor. Mas vamos tentar à mesma, também não vamos desistir, não é? Portanto, olha, é o que há, não é? Vim aqui despejar fazer a reciclagem do plástico, não é? E por favor, não sejam estas pessoas que fazem isto aqui ao lixo. Por favor não sejam uma destas pessoas. Por favor, sejam. Tem ali o caixote. Porque deitar aqui no chão. Por amor de Deus, não é? Eu até falo estas coisas, eu não acredito em Deus. Mas por amor de Deus, por amor à santa, não façam um... estas merdas. Pouper, está frio. E eu perdi metade do tempo, dois, mas também é dia da mãe, é dia 2, domingo, maio. então então, também veio cá a minha irmã, passamos um tempo com a, com a nossa mãe, né? e também não, não, não ia estar a gravar. Mas, metade do meu tempo, passo fechado no meu quarto, e acabo por não gravar, acabo por não sair de casa, nem sequer apanhar ar fujo um bocadinho no, no meu espaço. E agora estou a, a tentar contrariar essa tendência, de tentar ficar fechado e sair um bocadinho, né? Apanhar sol, apanhar ar. Se bem que hoje está frio, para porra. Mas. <risos> Mas é isso. Hum... Agora já me sinto um bocadinho mais à vontade para falar e para. Às vezes nem sei propriamente o que dizer, portanto é mais por isso. Mas fico sempre com aquela sensação que alguém vai trabalhar para mim e julgar-me. E às vezes tento evitar isso. Mas eu não quero saber. Tipo, as pessoas me chamarem maluquinho, hein? tipo, deixar chamar, problema delas. Se eu, se eu estou bem a fazer é o que faço e se eu me sinto feliz, tipo, problema delas. Né? Eu estou bem comigo mesmo. Eu portanto acho que é isso que interessa. Estou de óculos, porque eu normalmente nunca estou de óculos. Só às vezes quando estou ao computador ou a estudar ou qualquer coisa. Um, quero começar a ler mais. E estou uh, a tentar-me obrigar a usar os óculos e tentar sair de casa porque lá está, como eu disse, ainda há pouco. Fugi-me um bocado em, em casa. É aqueles vícios maus que uma pessoa se habitua a isolar-se, a comer porcarias, ok, isso são vícios, são coisas que nós fazemos muitas vezes e criamos uma rotina, mas são coisas que nós conseguimos quebrar a rotina, conseguimos voltar ao normal, tornar-nos mais saudáveis, é isso que eu pretendo fazer, é isso que eu estou a tentar fazer, tentar controlar a minha ansiedade. Vocês não me conhecem porque eu também tenho estado super ausente aqui no, na plataforma que me acolheu já há 8 anos e tenho feito conteúdos mas já há algum tempo também que não tenho feito conteúdo assim a falar diretamente com vocês então hoje acho que decidi fazer aqui um pequeno desabafo e falar com vocês o que é que se tem passado comigo. Eu andei uns tempos com problemas de ansiedade, um, quase, eu não tive bem depressão, mas estava quase porque eu comecei a isolar-me, então eu depois procurei tratamento, acompanhamento para me conseguir um, não um, não curar, porque um, é uma coisa que tem que partir de nós mesmos, principalmente, mas alguém que me indicasse aquilo que eu tenho que fazer. Que me ajudasse a encontrar. Então procurei esse acompanhamento, andei a ser seguido e continuo a ser seguido. E tenho feito tudo para me conseguir ajudar, e ultimamente tenho notado bastante essa diferença. E aliás, eu, eu cheguei a um ponto que eu comecei a pensar bem, estou melhor, portanto agora comecei-me a desleixar outra vez. E nunca façam isso, estão aí, nunca num longo percurso, porque isto é um longo percurso até lá em cima, até ao aquele dia em que nós nunca vamos estar a 100% mas é que nós estejamos no nosso no nosso auge, é, se sentimos mesmo completamente bem é, nunca podemos parar esse caminho é como se estivéssemos a subir umas escadas nós estamos a subir umas escadas e para chegar ao último degrau nós temos que subir as escadas todas, não, não conseguimos passar de graus à frente. E então, eu, eu basicamente desleixei e tentei passar vários degraus à frente e foi como se estivesse escorregado e voltado a cair e, de, e desci alguns degraus para trás. Por isso, tenho atenção a isso, nunca desvalorizem. Cada passo que vocês dão, porque cada passo é fundamental, cada passo é importante para conseguirem chegar ao patamar, ao vossa meta. Mas falo nisso tanto nos problemas, não é? No, no fato dos problemas de saúde, no caso de saúde mental, do, do foro psicológico, como também nos objetivos de vida, de tudo aquilo que vocês queiram alcançar. Se vocês querem chegar mesmo tem aquela meta definida, aquele objetivo eu quero mesmo aquilo alcancem, vão até ao fim e nunca parem, por mais que seja difícil por mais que surjam obstáculos têm que acreditar que vão sempre conseguir que vocês são capazes e que hum, não é por as coisas estarem bem que já tenham acabado essa é a parte mais, mais importante continuem, mesmo que as coisas estejam bem Continuei a lutar por elas, porque as coisas nunca vão acontecer sozinhas. Eu percebi isso, talvez da pior maneira, e isso depois também começou a refletir-se à minha volta, naqueles né? que me eram mais próximos. Então eu pensei: não, eu tenho que mudar, tenho, tenho que estar bem, tenho que conseguir realmente estar bem comigo mesmo para conseguir estar bem com os outros então foi isso que eu comecei a fazer, comecei a meditar comecei a fazer caminhadas comecei a sair mais de casa não a isolar-me tanto se eu quero ir por algum certo sítio eu vou e já não vou estar a pensar um, estou bem aqui, tranquilo não quero que ninguém me chateie sem que arriscar, tenho que ir um, à luta, sair da minha zona de conforto e um, ultrapassar os meus medos as minhas Inseguranças e conseguir conquistar tudo aquilo que eu quero. Porque ainda há a vida é longa, tenho um caminho grande a percorrer. Uma das minhas metas, principalmente aqui no YouTube, é conseguir estar aqui mais, mais ativo, mais regular e nunca desistir. Porque eu nunca desisti até agora, não é agora que vou desistir. Mas quero estar mais presente, quero conquistar mais. Quero aumentar esta família que tem vindo a crescer gradualmente ao longo destes anos Mas sobretudo quero agradecer a vocês que continuam a ver isto por mais, por poucos que sejam Mas são importantes porque são Ou seja, mesmo que seja uma ou duas pessoas, são duas pessoas que perdem tempo para ver o meu conteúdo para me seguir, para me acompanhar, isso é motivação, portanto, sigam os vossos sonhos, sigam tudo aquilo que vocês queiram fazer, nunca desistam, porque o importante é tentar e lutar até ao fim. E no fim as coisas vão valer totalmente a pena, porque o esforço para conquistarem isso também foi bastante. Portanto, malta, obrigado pela vossa companhia, obrigado pelo vosso apoio, obrigado pelo vosso feedback e hum, obrigado por estarem sempre desse lado. E é isso, malta. Sejam felizes, pensem sempre em coisas positivas, vivam a vida ao máximo e não se deixem levar pela negatividade, pelas coisas más. Ponham esse lado. Nunca tentem mudar as outras pessoas, comecem por mudar a vocês mesmos Porque os outros ao vosso redor também vão mudar Aprendi isso e é uma das pequenas lições que eu vos quero transmitir através deste vídeo Portanto malta, aguardo-vos aí num próximo vídeo, no próximo conteúdo Fiquem bem!